E nesse vídeo eu vou te mostrar como você fazer a sua venda em até 3 horas, tá? Lembrando que não é nenhum botão mágico, tá? É precisa de resiliência, precisa de constância e precisa, mais do que tudo, você acreditar em você mesmo. Combinado? Bom, então vamos lá, né? Sem mais delongas, eu tô aqui em minha conta principal aqui dentro do Hotmart. Eu vou dar uma atualizada aqui. Vamos aqui para agosto de 2018, desde o dia 1º né, até o dia 16, vamos aplicar aqui os filtros, aguardo um pouco, aqui eu tenho um total de 16 registros, né? lembrando que aqui tem alguns boletos também, Tá? Mas eu quero filtrar um produto e eu quero filtrar pela data. Hoje é dia 16 e eu vou colocar desde dia 16 mesmo, que é hoje, né? Que é pra você ver, eu tô gravando esse vídeo aqui 2h20 da tarde e isso aconteceu hoje. Cadê? Vou filtrar aqui um produto, que foi o produto que eu escolhi pra fazer esse teste, tá? E vou aplicar filtros veja que até o momento aqui eu tenho um total de quatro registros né de registros desse produto é, dois aqui são no boleto mas já é como se diz né 90% de caminho andado beleza e agora eu vou te mostrar como que eu fiz isso tá eu vou dar uma olhada aqui né o que que como é que tá as minhas vendas né vamos voltar aqui em saldo que algumas pessoas né diz que se você mostra o que que você tá fazendo que serve como prova social para incentivar outras pessoas eu não gosto de fazer isso né mas vamos ver aqui bom veja que eu tenho até o momento é, desse mês aqui eu tenho já disponível na né, que essa aqui vem do, do mês passado R$ reais centavos né que a hotmart sempre te paga depois de 30 dias o acumulado até o momento é 1820 e tenho aqui também 76 dólares já disponíveis né isso aqui é bom para aquelas pessoas que estão começando mas não acredita né acha que é só sei lá né que é print que é não sei o que então aqui a gente atualiza e mostra ao vivo né acho que fica bem legal aqui. E aí nós vamos partir agora para action vamos trabalhar então eu fiz essa postagem aqui eu criei essa headline, né como ganhar entre 650 a 1980 fazendo lindos laços e tiaras em casa curso 100% online 90% das vagas já preenchidas. Digite sim que eu te envio mais informações. Eu fiz essa postagem no dia 27 de julho. E aí teve aqui pouquíssimos comentários, né? Eu coloquei aqui o link, né? Para as pessoas clicarem. Teve alguns cliques. Eu vou te mostrar no Bitly daqui a pouquinho. Veja que eu fui comentando, né? Link nos comentários e tal. Aí eu fiz... Cadê? Esse daqui há quatro horas atrás. E veja o interessante, que aqui... Eu mensurei o um público, tá? Veja, porque teve poucos cliques, mas é um público mais segmentado. Veja que aqui as mulheres que, que cl é, clicarem aqui já sabem que é um curso. Já sabe que é de tiaras e de laço. né? Então ela já sabe que não é multinível, já sabe que não é renda extra, ela já sabe que é um curso. Que aí é, tem como ela aprender a faturar. Então aqui, às vezes, mais vale 10 cliques numa headline dessa aqui do que mil cliques em uma headline vazia. Né? Uma headline solta, que pega a multidão, tá bom? Então veja, essa daqui também eu criei assim, o é um curso online ensina mulheres, aí eu dei uma vírgula, gostaria de faturar entre 650. 780 fazendo tiaras e laços? Fiz uma pergunta, digite sim, aí tive oito comentários, né, isso aqui foi hoje, quatro horas atrás, e nesse aqui, cadê, esse aqui teve quatro comentários, né, veja que já foi há três horas, aí tem pessoas que falam, caramba, mas não dá pra postar, só que a resiliência, né? A consistência, a sua disciplina faz com que você alcance resultados. Aí, de repente, hoje, em um grupo, usando a mesma headline, curso online ensina mulheres a faturar entre 650 a 1.780 fazendo tiaras e laços. Digite sim. Até o momento, veja, três horas atrás, com o meu perfil original, tem 167 comentários. Deixa eu ver se eu marco ele aqui em azul para que você veja melhor. Consegue ver aqui, né? 167 comentários, vou até rolar aqui um pouco. Aí aqui tem a headline que eu coloquei. Segue o link para mais informações sobre o curso online, tiaras e lenços. Clique no link abaixo. Na verdade, tem que arrumar, né? Que são, <risos> são tiaras e laços. Mas quando a pessoa clicar, né, veja que aqui está o, o link personalizado. Último comentário, 6 minutos atrás. Então, outra dica que eu faço aqui: eu vou postando o link e aí eu vou curtindo o comentário das pessoas. Aqui elas são notificadas duas vezes. Ela vai dizer aqui, ó, fulano de tal curtiu seu comentário. E depois, fulano de tal comentou, no caso Celso Nunes, comentou a postagem que você está seguindo. Então aqui a maioria das pessoas voltam para ver o que foi que você curtiu, né? Qual foi o comentário e o que, que você comentou. E aí quando chega tem informação e o um link aqui, né? Para elas clicarem e irem né, até a página de vendas do produtor. que o afiliado faz isso, gera tráfego até o produtor, tá bom? Aqui vamos ver aqui agora o bit.ly Até o momento aqui veja que aqui foi o dia né 27 como eu mostrei lá eu tive 24 cliques e aí perceba que eu parei né dia 28 teve 13 daquela postagem 12 e aí depois parou eu não fiz mais postagem como você pode ver só que aí hoje no dia 16 eu tive 34 cliques deixa eu atualizar aqui para ver se teve mais algum clique. Olha, já subiu, né? 102 cliques. Só hoje, foram um total de 41 cliques. E aí teve é, dois boletos e duas vendas. Então, quer dizer, se eu desistisse, né? Eu poderia jogar o, o produto fora e não iria acontecer isso daí, tá? Então, foi uma venda, né? Foram, na verdade, quatro vendas, né? Sendo dois boletos e duas vendas em três horas, né? Em três horas. Porém, foi algo que começou no dia 27. Então, isso você pode fazer com qualquer produto. De emagrecimento, é, de veterinário, de plantas, enfim. Desde que seja um produto que tenha uma boa página. E esse produto que eu escolhi tem uma boa página. Eu li, assisti o vídeo, vi é, a produtora né, do curso, tudo direitinho. É fantástico. Então, eu falei, bom, isso aqui está ótimo para trabalhar. Tá? Então eu... a dica de hoje foi essa né? Recapitulando, acho que você entendeu É você chegar na Hotmart, pegar um produto Até 97 reais com uma boa página de venda Estudar o produto e postar nos grupos é... Veja, não tem necessidade De ser só produto de emagrecimento Eu postei aqui, ó Bazar da Catira, BH e região Postei aqui também Cadê? Bazar Chique, Brasília Postei também OLX, Rio de Janeiro E postei também Cadê? vendas e trocas de tabu nilhéus. ou seja, são grupos aí onde está a mulherada, né? São grupos de bazar, de brechó, desapega, então galera, explore isso daí, mas lembre de começar a construir a sua estrutura, começar a montar a sua audiência, ok? Mais uma vez para finalizar o vídeo, se você não se inscreveu, né? Dá uma pausa aí, se inscreve no vídeo, deixa o seu comentário, a sua curtida e compartilha esse vídeo aí para ajudar o canal. Forte abraço, Celso Nunes aqui, tamo junto!